Oi, os vídeos estão se transformando em cursos, cursos rápidos de final de semana. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguinetto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Dia desses eu passei lá por Nova Gokula, fiquei três dias por lá, fazendo um levantamento, um diagnóstico ambiental, mais especificamente a questão de saneamento, e ainda mais específico a questão do esgoto e da água em Nova Gokula. Nova Gokula é uma comunidade, é uma fazenda da comunidade Hare Krishna, o pessoal, são várias famílias que moram por lá e eles têm alguns problemas relacionados a saneamento e já com algumas soluções encaminhadas. E o que a gente estava vendo era de refinar, de melhorar essas soluções que estão sendo implantadas lá na comunidade. E esse é o convite que a gente está fazendo para você e agora. Daqui a pouquinho nós estamos lançando cursos, já tem uma página na internet sendo construída especificamente para isso. Isso tudo está alinhado a é, três grandes vetores. De um lado, é, resolver ou auxiliar no aprimoramento das soluções trazidas para a nova Gokula, já implantadas lá ou em fase de implantação. A segunda é abrir a possibilidade de quem queira aprender um pouco mais e aprofundar um pouco mais os conhecimentos em saneamento ecológico e utilizando as tecnologias vivas que a gente tem visto aqui nos vídeos, a possibilidade de ir se deslocar e fazer esses cursos por lá. Então a infraestrutura é muito boa, a gente vai ver alguma coisa aqui. Tem lá hospedagem, tem camping, tem alimentação, então fica fácil o pessoal fazer isso. Isso tudo alinhando também para já começar a desenvolver as bases para o próximo Encontro Nacional de Culturas Alternativas, o ENCA, que deve ser em Nova Gocula em julho de 2020. Então o que a gente está fazendo agora é aprimorar a infraestrutura do lugar e já criando novas infraestruturas para que a gente tenha um encontro legal lá na frente. Estou aqui em Nova Gocula, venho fazer mais uma visita porque... A gente está querendo alinhar algumas possibilidades de trazer o Enca 2020 aqui para Nova Gokula e ao mesmo tempo alinhar isso com necessidades específicas que Nova Gokula tenha, no sentido de como é que a gente contribui para resolver alguns problemas, algumas dificuldades e fazer isso já como forma de preparar o Enca 2020. E a gente resolveu fazer essa preparação via oficinas, minicursos, é, vivências, que a gente vai começar a oferecer aqui nesse espaço fantástico, né, super bonito, pés da mantiqueira, muita água para todo lado, né, comida boa, hospedagem, um lugar perfeito para a gente iniciar alguns cursos na área ambiental, então nesse momento a gente começa na área de saneamento, depois vão passar para água e design ecológico e construções sustentáveis, e isso tudo resolvendo problemas da comunidade e associado a, na, nessa mesma linha, à medida que a gente vai resolvendo esses problemas, a gente vai criando também a infraestrutura necessária para o ENCA 2020. Então se quiser participar, colaborar, venha participar das oficinas, venha fazer as oficinas conosco. Se você é devoto ou, ou gosta ou conhece Nova Gokula e queira participar desse envolvimento, queira se envolver também nessa construção coletiva de um novo Enca e de um novo tempo para Nova Gokula, entre em contato, vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que pode ser feito. Os próximos cursos já estão quase... É, saindo do forno, para daqui duas, três semanas a gente já começa, já inicia esses trabalhos aqui em Nova Gokula. E aí, curtiu a ideia? Então o programa que está que sendo construído é mais ou menos assim. A gente vai ter um pouco de teoria para entender como é que um sistema de tratamento funciona, quais são as suas etapas e a partir daí fundamentar um pouco mais o nosso entendimento e o trabalho para quem trabalha com isso. É conhecer um pouco mais a fundo como é que isso funciona. Logo na sequência a gente vai ver o dimensionamento de, de sistemas, é, sistemas domiciliares, e numa terceira etapa, na verdade é tudo isso mais ou menos junto, e numa terceira etapa a gente vai para a implantação do sistema em um determinado local lá de Nova Gocula, que vai variar de acordo com, com as necessidades, são vários locais que estão precisando... Né, de, de atendimento, e a gente, à medida que os cursos vão acontecendo, a gente vai trabalhando em cada uma dessas etapas até finalizar esse processo e está tudo ok. Legal? Para quem quiser saber mais informações, os links vão estar tá aí na descrição. Acompanha é, por aqui que a gente vai dando mais informações, e quem sabe a gente se encontra por lá. Não esquece de esparramar a novidade aí para os amigos.